Galera, eu acho que não, você começa a vídeo com é o Wish Alpha e hoje eu vou ensinar como fazer o seu próprio Build Mode aqui Uma coisa, você vai clicar aqui, ó, que está escrito Build Mode Não clicar, você vai pisar em cima e já vai lá pro Build Mode Wish Build Mode E aí, gente, vamos só esperar um pouquinho, porque trava, né? O Build Mode, às vezes ele trava, vamos esperar um pouquinho E cada Build Mode? aí Ae, foi aí, Ae, gente. Você pode salvar o seu game aqui. Eu não vou salvar. Vou construir aqui Com um bloco. Eu não vou salvar porque eu tô com medo de cusar um bug aqui. Vamos hum, lá, é, né? uma paredinha aqui? Errei, aqui é só clicar se assim, botar o switch E deletar, pronto E pronto Vamos criar uma estante Errei aqui Gente, cuidado para não errar muito, tá? Só acho que pode causar bordo. Eu vou dar os créditos desse aqui Eu uso um kit, tá? Eu não sei o que fez o kit, então desculpe. eu vou tentar descobrir, para deixar os créditos na descrição do jogo. E pronto. Vamos clicar em Gispos Spawn aqui, e Play, play Spawn aqui. Vem, clicar em Keys. Vem key. aqui. Que que é aqui? Dois, Onde Cadê o Windor? aqui. E é o Green Door? Não, green door. E aqui? Pronto, vamos testar? Estar o teste Vamos bugado, tá, gente? Hum, Opa. É muito difícil escapar do Billy. Quer dizer, é o Rich, gente. Então tá funcionando agora. Só que quem quer se você morrer. Pronto, você morre. Parece que ele stop top test. E pronto, tá pronto. Espero que vocês tenham do vídeo. E deixe bastante like no canal. Se inscreve no canal que eu vou tentar melhorar o jogo. E ainda tenho que te mostrar uma coisa. Vamos lá. Gente, eu vou entrar no Bichafa de novo e vou clicar aqui em story. Ok? E o Michel. Tá funcionando direitinho as animações. E aqui, gente, eu vou comprar o Smiler, que ele é de graça. É uma skin inédita. Vou em trap e vou comprar uma trap. Deixa eu ter Vamos tentar escapar de um mapa? Bom, eu remodelei um mapa, tá? Eu modelei o um mapa do, da floresta, porque tá muito difícil escapar. Agora tão pertinho de coisa, muito pertinho do outro. Tem, tem, um, tem que modelar algumas coisas, remodelar algumas coisas aqui. aqui. Então vamos lá, é, né, gente? É o Richard, que tá no chapter 2. Eu vou tentar fazer meu bot, porque eu peguei da 2 um bot, os créditos, para sei lá o que. Eu, eu vou ler os botes, e vou colocar crédito crédito no jogo, tá? Game by Witherbone. Eu que fiz esse jogo, tá? Eu fiz com ninguém. Então vamos lá, é, gente. Bota e Vamos lá, né? Vamos esperar esse paná. Ui, cheio de aí. Vamos lá, né? Ele tá escapado, o bicho tá atrás de mim. Socorro! Eu tô me maluco. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Sai, capetinha, sai, capetinha Sai, capetinha ah! Bosta, do cacilda Desculpa Palavrão, tá? Palavrão na minha boca Então, gente, isso foi o vídeo Espero que vocês gostado. tchau, fui!